O que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco? Ei, é é Macarena! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mundo Cripto. Hoje a gente tem um convidado especial, fora Eric Lourenço aqui. A gente está com o Rodrigo Cassioli que tem o canal Jogador de NFT. Então, para quem não conhece, quem não segue, já entra lá. Queria introduzir aqui, antes de mais nada, a nossa frase tradicional. Eu vou soltar a minha, sem muita criatividade. Hoje eu não estava muito criativo, pensei em uma coisa clichêzona. Então, lá vai, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu sei que o Lourenço também está com uma... É, ela é bem específica para o momento que a gente está vivendo. Então, Lorenzo, por favor. Aquela frase é bem otimista, né, galera? O suporte mais forte é zero. Então, ó, fica de olho. Para quem, é quem entende análise é técnica, alimentado. vai compreender a força desse suporte. <risos> Bom, fala, pessoal. Estamos aqui de novo. Minha frase vai ser A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Você está Minimalismo, tá filosofia? Minimalismo, é. minimalismo. <risos> Você foi muito longe nessa. Eu vou ter que me aprimorar nos próximos podcasts, porque se for nesse ritmo, eu vou ficar para trás, cara. eu vou começar a ler o que você tá lendo, a gente vai <risos> ter que fazer alguma coisa para fazer um pareamento de, de capacidade de gerar uma frase aqui. A gente faz um clube do livro. Faz um clube do livro, é, é, do é livro. pode ser. Fala, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado, Eric, Lourenço, pelo convite. E também, depois da aula de filosofia, vou ter que puxar para o clichê de novo. Vou aqui num basicão, em Satoshi we Trust. <risos> Nós aqui estamos em Satoshi, então, né? Especialmente nesse momento difícil de mercado, acho que uh, antifragilidade é uma palavra muito importante aí. Sem dúvida. Para a gente começar a introduzir aquecer aqui, queria que você falasse quem quem é você em... Em poucos minutos, então de onde você veio? o Que que você faz? Qual é a sua história no mercado cripto? Para quem a gente conhece, Show, beleza. Bom, tem o canal Jogador de NFT. Eu tô aí com o canal desde agosto do ano passado, 2021. Só que eu do mercado tradicional, então invisto em bolsa até hoje. Me certifiquei como especialista em investimentos da Ambima. E eu tinha um canal antigo aí que é uma pérola, tá até no YouTube até hoje que eu falava sobre investimentos tradicionais, só que com o crescimento do mercado de NFT eu vi uma oportunidade ali, comecei a falar sobre jogos NFT especificamente, e agora eu estou migrando um pouco mais para NFT, um sentido mais amplo, a tecnologia em si, né? Porque NFT o pessoal pensa ah, é a figurinha do Neymar, é o jogo lá do carrinho que quebrou, mas NFT é a tecnologia em si que veio para ficar. E aí eu estou migrando o conteúdo do canal para se sentir um pouco mais amplo, é, e agora até olhando um pouquinho mais dessa chamada NFT arte aí, né? Que o pessoal chama. É, o pessoal geralmente é super nichado ali, o pessoal que gosta de jogo, de arte e tudo é. mais, é o primeiro... Você jogava alguma coisa, se é de game? Porque, por exemplo, o Eric eu sei que ele jogava e uhum. acho que foi uma introdução ali pra... pra... Eu não jogava, cara... Eu nunca joguei nada, assim. Se vocês me colocarem em algum jogo, vai ser uma catástrofe, assim. Jogo online, eu sou terrível. Aquele score ali, jogo de tiro, eu morro 40 vezes e mato um, talvez, na sorte. camperando de 12 num cantinho, assim. Então, eu sou exatamente esse cara. Você jogava alguma coisa? Eu sou meio ruimzão, tipo você, viu? Eu jogava alguma coisa específica, tipo Call of Duty... FIFA eu jogo até hoje, mas eu não sou esses, esses caras aí de Counter Strike, e Fortnite, Fortnite também você bota, eu vejo o pessoal botando aquelas paredes lá, criando aquelas paredes, uhum. saltando e dando tiro lá no longe, falei cara, eu não tenho nem, eu eu tenho nem capacidade intelectual, também. assim, eu não tenho reflexo, eu não consigo é, mexer o também, mouse eu naquela eu velocidade, é um negócio impressionante e pra mim é um trauma, porque eu também sou ruim de futebol, então... Você imagina, pra uma criança crescer, sendo ruim de videogame e de futebol. Então, cara, era só esporte esquisito, assim. Eu fazia natação, eu andava de bicicleta. Pô, você não vai chegar pra um menino de 12 anos e falar, pô, é só animal andando de bike. Assim, né? Andando de bike eu sou bom pra caralho. Não, e o que eu acho engraçado é que na área aqui, tipo, a gente tem muita gente muito ligada a jogos, né? Tem até o, o Tinen aí, semiprofissional de Counter-Strike. Tem um pessoal que veio mais do MOBA também. E, tipo, e o Bruno? Tá e o Bruno, exato. Não, a gente fica até... Eu, eu sou o anti-nerd, assim, eu não gosto de anime, <risos> eu não gosto de... Eu, pelo menos sei de cripto, que é um, é um, é um pessoal já um pouquinho mais jovem. Num... Se bem que é uma coisa engraçada, cara, porque é, cripto, quando eu, muitas vezes a gente tem esse senso que é uma galera mais nova. Eu vejo muita gente, tipo, da nossa idade, assim, mais nova, que não conhece uma galera mais velha, entre 30 e 40 anos, que conhece. assim, Esse é um negócio muito engraçado que eu encontro no mercado, cara. De NFT eu não sei, de NFT eu acho que é só uma galera jovenzona, não. É, o, falando por mim, ali, meu público é 25 a 35, ou assim, 70% do público, talvez, mais ou menos, cidade. Mas também é uma outra fatia bem relevante é jovens, aí, 16, 17, 18, então uns 20 anos. É Mas, muita gente nova. É até, é, até por isso, né? Até porque o cara entra pro jogo, ele começa aprendendo aprender no mercado ali. Ele, então, acho que é um grande driver ali para pro pessoal que tá entrando, né? É, não, porque eu acho que primeiro nessa primeira leva de hype que teve, muita gente entrou realmente pensando como um investimento, ganhar dinheiro fácil, que foi um pouco da, da ilusão que foi criada, fazer alguns cliques e ganhar dinheiro. Então isso acaba atraindo o pessoal talvez um pouco mais uhum. maduro, 25 a 35. Só que a gente está vendo que o mercado de NFT Games vai ser basicamente o mercado de games normal, como a gente tem hoje, com campeonatos, grandes jogos, com a tecnologia inserida ali dentro. E aí talvez isso vai até puxar o público um pouco mais para galera jovem aí, que é o que já tem hoje, né, o mercado de games na, normal. Esporte, etc. Eu vejo que o ponto só vai fazer sentido em blockchain games quando a blockchain for usada para algo útil e que faça diferença quando comparado aos ao jogos Web 2. Porque atualmente o pessoal só mete um ah, blockchain game, só que não muda absolutamente nada no princípio de um jogo normal e só não faz sentido ter. Então, acaba sendo puxado pela ideia de dinheiro fácil, etc. Mas estão surgindo nomes, né? Que grandes títulos levam tempo para ser construídos e esses nomes estão aparecendo. Então... É, eu acho que a indústria tradicional eu, eu sempre tenho esse senso com relação a cripto assim Eu não sei se é, é verdade mas quando a gente fala de metaverso por exemplo e pô teve aquela história do Facebook que ia é, desenvolver o um metaverso ia criar tecnologia tudo mais e, e tá tentando criar eu tenho a impressão de que geralmente esse tipo de coisa nasce no ambiente centralizado e depois migra para o um ambiente descentralizado e com NFT foi uma das é, poucas vezes que eu vi isso realmente pô, nasceu e começou a crescer. O metaverso em si começou a crescer nesse discurso de, de NFT, de Web3. De... Eu não sei necessariamente é, se a gente não vai ter um desenvolvimento maior no que a gente conhece como Web 2 ou com agentes centralizados. E esses caras vão começar a utilizar blockchain para fazer uma estrutura, então, migrar o jogo dele para blockchain. A gente tem até alguns casos de alguns servidores de jogos tradicionais que yeah. se utilizam de. Então, uhum. acho que. Talvez esse seja um caminho, não sei se para o próximo ciclo, enfim, que acabe agregando. E a gente vê isso em várias, várias é, coisas, até, por exemplo, Lending, que é uma funcionalidade de cripto. Pô, nasceu centralizado, foi para descentralizado, agora as centralizadas estão com um problema de governança uhum. ali. Eu não sei se é uma, uma percepção que, pô, o metaverso, esse senso de, de, de você poder jogar um jogo virtual, ele vai nascer... É, em Web2, com empresas centralizadas depois vai para blockchain. O que vocês acham? Você acha que pô, faz sentido? Assim, a gente pode ver um Facebook rampando mais rápido um projeto como esse, depois a gente ter isso em, em blockchain? Eu... Manda lá, manda lá. Eu mando, eu mando a minha depois. <risos> Vou dar uma opinião assim. Acho que é uma pergunta de um bilhão de dólares, assim, saber como que eles vão se movimentar em relação a isso. Porque, assim, é, Facebook, esses grandes oligopólios que a gente tem no mercado tradicional, eles é, faturamento deles é basicamente com os nossos dados. né Então, eles basicamente monetizam em cima das nossas informações. E quando a gente fala de Web3, justamente devolver o poder para o indivíduo, né, de ter, ser dono dos seus próprios dados, ter mais privacidade, mais liberdade, etc. Então. Ou é uma disrupção de modelo de negócio, né, eles vão ter que se adaptar a esse mercado novo de alguma maneira para alterar a, maneira, a monetização, como que eles vão faturar em cima disso com esse novo mercado. Ou vai virar uma espécie de uma, uma guerra no sentido deles quererem trazer isso tudo para eles, esse mercado centralizado, eles querem centralizar o máximo possível. É até a ressalva que eu tenho hoje, o Facebook criando o seu metaverso, Uh, não faz sentido com tudo que a gente defende aqui de descentralização não faz sentido ter um metaverso centralizado Senão é como se fosse um Facebook que você bota um de uma realidade aumentada e virtual não vai ter nenhuma diferença seus dados vão continuar sendo monetizados por uma empresa centralizada e você não vai ter poder não vai ter liberdade para você não tem benefício efetivamente do que do as que, pessoas estão querendo construir é ali do que na, a blockchain proporciona é, né sim. você não vai estar tá, uh, extraindo benefício em cima disso mas, ao mesmo tempo, o Facebook tem, acho que, 60 bilhões de dólares em caixa até o começo do ano. Então, eles podem ajudar muito, porque precisa de muito investimento em hardware, eles podem trazer muita tecnologia para esse metaverso tornar possível no futuro. Mas não vai fazer sentido se não for descentralizado, na minha opinião, né? se isso não vier de baixo uh, para cima da comunidade. É, eu também acho que não faz muito sentido se não for descentralizado, mas eu acho que em termos de desenvolvimento ali, da gente construir realmente algum ambiente que as pessoas usem mais... Porque, uh, a, a blockchain, então, quando você usa infraestrutura construída em blockchain, eu acho que um, um dos maiores problemas é a usabilidade hoje, assim, de longe, cara. É, é difícil, você tem uma barreira de entrada, não é fácil de você utilizar... Muitas vezes tem uma interface que, pô, o cara que tá começando agora, até ele chegar naquela funcionalidade mais profunda dentro da, da, da infra construída em cima de blockchain, não é trivial para ele. Sim. Então, talvez, eu acho que por isso a gente tem a funcionalidade construída em Web2 e isso sendo puxado depois para Web3 por não sei se pela própria empresa, para ela faz pouco sentido, naturalmente, se a gente pegar, por exemplo, o caso do Facebook, é, mas você já vê algumas empresas de game que têm interesse em eventualmente criar alguma infra mudando o que eles construíram o Web 2 para Web 3. Então, acho que, de uma certa forma, vai ter uma pressão até por parte dos usuários na medida em que eles querem mais segurança dos seus dados e, e, e tudo mais. Eu acho que, invariavelmente, a gente vai caminhar para esse lado. É, eu vejo justamente a, a, essa integração de Web 2 com Web 3 como o real driver de onboard de pessoas grande é, vindo dessa junção. Porque assim, não adianta você querer trazer muita gente para a Web3, sendo que pô, você vai ter que ensinar literalmente qualquer pessoa que queira entrar nesse mercado a como criar, um, como usar uma MetaMask, depois usar uma Bridge para mandar sua moeda X para rede Y e não sei o que para aí você conseguir comprar o item do joguinho tal. É, eu acho que isso vai acontecer. O onboarding real vai acontecer quando você tiver um front-end Web 2, com Web 3 rodando, sem que o usuário saiba o que está acontecendo ali, mas ele consegue negociar os itens dele, sem saber que está usando o blockchain. Que é meio que acontece. Acho que o melhor exemplo que vem agora é o Counter-Strike, né? Com as skins lá, o mercado de skins deles que movimenta milhões de dólares. E é essencialmente um mercado de NFTs. Só que não NFTs ainda. Não está em blockchain. Né? É, fora de blockchain. <risos> é é um caso de uso que faria total sentido ali naquele caso de... É, eu acho que é justamente o primórdio da, da NFT é justamente com o objetivo de você poder... É. Criar é, um mercado como esse ou, ou, ou criar um mercado como esse num, num ambiente descentralizado, com muito mais segurança ali para você poder fazer a negociação e tem muitas vantagens de você, por exemplo, é, comercializar skin através de NFT, ao invés de você criar um mercado ali paralelo, secundário para fazer esse, essa comercialização. É, eu só, só queria aí puxar um outro ponto agora na questão de, de metaverso, que a gente estava falando de centralizado e descentralizado. Eu acho que se vier de algum lugar, vai vir primeiro descentralizado por conta, vai vir o primeiro de centralizados, uhum. não descentralizado, por conta da capitalização, porque cara, se o Facebook acho que estava com 60 bi em caixa para fazer o que estão querendo fazer no metaverso deles e já anunciaram que estão tendo dificuldades com isso, é muito difícil imaginar que um player menor vai alcançar esse objetivo antes deles. Então, independente da, da do que que eles querem fazer com aquilo, se vão dar os dados para a pessoa, ou não é, a capitalização acho que importa bastante. É, principalmente nesse... agora, né? Porque quando, hum. isso, isso é um negócio interessante de falar, porque quando você tem um momento de mercado em que pô tem liquidez, você tem muito venture capital, você tem muito aporte, é meio que uma profecia autorrealizada. Porque você tem dinheiro entrando para o cara poder eventualmente fazer o que ele quer fazer e o projeto dele se materializar. Quando você tem uma virada no mercado, apesar de você ter uma continuidade de desenvolvimento, muito do capital. Deixa de instalar para você materializar muitas das coisas que você tinha pensado antes. É só você ver, pô, startup, empresa de cripto, mandando gente embora, tirando, cortando custo, porque eventualmente a, a torneira vai fechando, porque você tem menos, menos liquidez no mercado. Então, acho que os pares centralizados vão ter muito mais vantagem agora para fazer esse desenvolvimento. É, para depois fazer a migração, mas a gente até falou daquele ciclo de é, desenvolvimento infra. de infra em blockchain, que naturalmente a gente deve continuar tendo esse desenvolvimento. Queria saber um pouquinho mais, até puxar para vocês, é, a gente viu pô, essa baita queda no mercado de cripto como um todo, e eu principalmente acompanho Bitcoin, Ethereum, os principais... É, cripto de uma forma geral O que, que a gente viu em Web3 então NFT o, o, o, o quanto está sofrendo os projetos grandes eles estão resilientes co, como é que a gente tá vendo esse mercado como é que ele tá andando agora tá não os projetos de NFT estão sofrendo ah, até mais do que cripto né que eu costumo falar que a gente vai agregando algumas camadas de risco barra volatilidade então, a gente, é a bolsa vai sofrer com a enxugamento de liquidez está rolando agora globalmente Cripto vai sofrer, tende a sofrer mais, mais volatilidade, porque está agregando uma camada de risco, e NFT vai ter uma camada de risco ainda acima de cripto, que é ainda mais especulativo, o pessoal ainda uh, não enxerga tanto valor, acha que é pirâmide, enfim, porque precisa sempre de outras pessoas entrando, e muitos desses jogos que aconteceram foram. Então, o Bake, por exemplo, o Ape, aí, que é o, a figurinha do Neymar Macaquinha, a maior coleção que tem. Sofreu bastante, eu acho que hoje tá no floor price, que é o preço mínimo, né? o, o, o, o primeiro macaquinho que você consegue comprar o mais barato de todos, se não me engano tá em 80, não sei se o Eric consegue dar uma olhada rapidinho, 89, 90 éter nesse momento. Já chegou a mais de, de 100 Ether aí até, não sei, duas semanas atrás. E o preço é, do Ether também conta conta caiu éter, bastante. Isso, é. é. e o Ether e o engraçado desse mercado é que... É, quando o Ether cai, você para e pensa: pô, deveria uh, o floor price subir. Né? O, em Ether, o valor do, de cada NFT deveria subir. Mas não, se o Ether cai, você tem uma alavancagem nisso. O Ether cai, o preço do NFT, o floor price cai também. Então você perde com a. Você está perdendo do ether nas duas pontas. Você está perdendo no, na conversão do Ether Isso. que o seu NFT vale para dólar. Isso. E no floor price, no uhum. preço do NFT em si, que é dado em Ether, né? Então é só um pouco contraintuitivo, porque você pensa, pô, se o Ether desvalorizou, o, o preço do NFT em si deveria subir para se ajustar ao que ele está valendo no mercado ontem, por exemplo. Mas não, se o Ether cai, o floor price cai também. Então você tem uma dupla desvalorização aí também. E, e tipo, agora, nesse momento, assim, tem alguma coisa que. É, tá em alta que mudou, eu vi até que por exemplo Rede da Solana teve alguns NFTs que foram mintados lá, que acabaram ganhando alguma relevância, a gente tem ainda esses movimentos de algum NFT que tá surgindo ou que ganhou é, alguma tração num tempo recente ou tá sendo um movimento meio generalizado do mercado que tá difícil até achar uma tese micro ali que porra, legal, esse NFT tem alguma perspectiva num horizonte curto de tempo não, tá difícil, agora tá meio difícil eu até tava acompanhando alguns, é, alguns lançamentos da Solana, de alguns NFTs que teoricamente estavam bastante hypados, né? Então você olha ali o Twitter, tem 200 ou 100 mil seguidores, muita gente engajada, muita gente falando sobre o projeto, que aí é quando eles fizeram o lançamento, Demorou muito para a venda de todos os NFTs acontecer, né? esgotar a venda dos NFTs, ou que no mercado secundário depois já caiu abaixo do valor de mintagem. Mintagem é basicamente quando você o NFT está sendo lançado e você tem que criar ele na blockchain, então você está mintando, né, você está criando aquele NFT na blockchain. E aí depois ele é negociado no mercado secundário. É para isso você paga a taxa e você pode pagar um valor para o cara que criou aquele NFT, isso. né? Você tá, é, o dinheiro está indo para a equipe, é como se fosse o IPO. E da... pode ser uma mintagem gratuita também, né? Pode ser um free mint também, que aí você não paga... Que você só vai pagar a taxa de rede ali Isso. é a tá. taxa de rede não tem como não deixar de pagar porque é a transação na blockchain né a validação do da transação é, e a esses projetos é, muitos deles recentemente que estavam muito hypados, é, eram vendidos sei lá só um exemplo a três solanas e aí depois no mercado secundário já caíam para 2.5 2 não aguentavam porque a demanda meio que dá uma enxugada né é, com a liquidez etc o pessoal dando uma segurada com medo talvez acumulando ethers e solanas nesse momento que caíram as criptomoedas do que arriscar comprar essas coleções o mercado tá tá complicado e aí uma alternativa são os os free mint, né que são os NFTs gratuitos que se falou e, e como é que você vê por exemplo tipo para fazer uma opção de investimento uma escolha de investimento queria até que você comentasse um pouco desse processo obviamente que aqui e agora a gente está no momento negativo para NFT como um todo mas o é, que que o cara que quer comprar um NFT ele tem que olhar como ótica de investimento ali o é, que que ele tem que procurar qual projeto ele deve investir e aonde procurar isso tá Bom, ferramenta, acho que a principal é o Twitter, que lá os projetos sempre vão iniciar um Twitter, uma rede social lá, para começar a informar a comunidade, a data de mintagem, né, o roadmap, o roteiro. E, então, acho que o Twitter é o principal local para você descobrir novos projetos e se antecipar, né poder estar tá encontrando projetos que podem ter uma boa perspectiva. Agora, análise é... É no geral, lembra até uma análise de jogo NFTs, tem que olhar se o time ele é DOCS, que a gente chama, então o time é público, e não só se o time é público, mas se teve alguma experiência com Web3 anteriormente, se está envolvido com outros projetos uh, desse mercado de NFTs, uh, e se eles estão envolvidos, como que foi esse outro projeto que eles tiveram envolvidos. Então, análise bem geral sobre a equipe. O roteiro, né? então o que, que eles pretendem entregar, qual que vai ser o, o planejamento de, de entregas daquele projeto, o que, que eles querem entregar daqui a um mês, três meses, seis meses, qual que é o plano deles, e... É, o que, se eles estão cumprindo com esse roadmap. Né? Então, se eles prometeram algo para junho é, e eles não entregaram esse algo em junho, por que, que eles não entregaram? Né? Eles foram transparentes na comunicação. Então, é uma análise que também lembra muito o de Valores nesse sentido, né? quando você olha ali o time, etc. Mas o roadmap, né? o roteiro, dali para frente é muito importante. A comunidade... É fundamental, só que a comunidade pessoal é, acaba confundindo, né? Entrar no Twitter e ver se tem 300 mil seguidores ou 200 mil. Principalmente Twitter que você consegue encher de bot lá, comprar é. e... O que vale engajamento ali, né? Exato, tipo, o engajamento. O quanto o cara quer, o quanto ele tá compartilhando, Isso. é realmente uma, quanto... Uma comunidade pequena engajada vale muito mais do, do que, que, que uma 100 comunidade que 100 mil seguidores né? que, cheio de bot ali, ou que foi só sorteio, que o pessoal encheu de sorteio. E é a galera seguiu o Twitter só para tentar ganhar, sabe? Então é basicamente essa análise de, pô, em relação à quantidade de seguidores que eles têm, faz sentido a quantidade de likes nos posts, de comentários, de retweet, uh, etc. É, tanto que tem muita gente que, pô, falou, vou criar um NFT porque o negócio estava bombando e no final das contas não vai dar em nada porque você vai lançar um NFT e você não vai ter ninguém que queira comprar, dá é de você criar e lançar ali no, no marketplace que não, não vai vender porque não tem engajamento para vender. Sim. Exceto raras exceções, né? Você tem algumas exceções que aconteceram, hum. não sei se foi o... Hum o menino da Indonésia lá que é, vendeu, não é, sei é. quantas selfies que ele vendeu, não sei se ele era, ó, pô, ele pode ser um influencer lá da Indonésia, que é, eu não sei também. Eu mas acho que, é, que foi bem por acaso O pessoal mesmo. acaba caindo na ilusão de que vê um ou dois casos como esse e acaba levando como se fosse a média de todo o mercado. Então basta eu criar umas figurinhas lá que vai vender, alguém vai comprar. É. O, o então ponto é... se tem um caso desse, é, é um outlier dentro da, fazer, dentro da média. Eu tentei fazer, um eu tentei fazer um NFT. Essa história vez. tá rolando aqui faz tempo. Hein? Tá rolando, você vai ter que Até o final do ano você vai ter que criar um, cara. Cara, se eu tivesse a foto fácil aqui, eu até mostrava, cara, ficou muito bom. Era um meu, meu cachorro <risos> vestido de astronauta, cara. Mas foi do pente, assim, uma, no montagem, pente uma montagem esdrúxula, assim. Eu falei, cara, alguém vai olhar, vai achar que é o... É lindo. É, vai achar que é um Shibaíno, esquisito, vira-lata brasileiro e vai falar, pô, esse NFT tem perspectiva, cara. O, o Sim. ponto é, a, o, o fato de ser esdrúxulo, às vezes, é uma vantagem para o projeto, né? Porque depende do que, que as pessoas estão esperando com ele. O fato de... Bom, puxando para o lado do esdrúxulo, né? Ou vira um meme e aí começa a crescer por conta disso. Que aí foi o caso até do... Goblin? Não, não. Teve uma lá que, o, que os caras levantaram 70 milhões de dólares e quando teve o review foi ridículo. Assim, foi um negócio extremamente mal feito. E foi uma das maiores decepções. Eu não lembro. É, Pixelmon. Pixelmon, não sei Pixelmon, se você vai lembrar desse. Não vou lembrar, acho não. Foi um dos piores reviews que teve, e os caras estavam levantando muito hype, assim. Só que foi, meu, um, uma perda de, de ânimo tão grande que acabou virando um meme, né? Desvalorizou muito, só que o negócio foi tão absurdo que virou um meme e começou a valorizar de novo porque as pessoas queriam ter de tão escroto que foi. Então, sabe, é um negócio meio, meio maluco, assim. <risos> Tem o, o Greg aí, acho que é o Greg, que foi um dos personagens ali que começou a valer muito dinheiro, justamente por ter sido tão mal recebido. Então tem esse ponto também. Cara, uma é, coisa muito meu... esquisita, tem, tem algumas coisas que eu até olho e falo, cara, eu entendo que muitos projetos eles agregam valor por ser pô, item colecionável, por ter uma escassez, até porque pô o cara que fez o projeto ele vai construir um ambiente ali, um jogo que você vai poder usar, usar como se fosse skin, enfim, o cara Sim. cria valor até depois da, da, de lançar. Agora tem algumas coisas, cara, que eu só olho a simetria de risco. Assim, eu falo, cara, quem comprou por tanto, sabendo que é. pode cair tanto sem perspectiva nenhuma de dar <risos> certo eu acho que cara agora vai ser uma limpa no mercado assim projeto bom vai continuar bom que nem a gente já viu em cripto Exato, é. normal cara agora projeto ruim vai ser massacrado agora é cara, muito difícil é, é muito especulativo né? tem projeto que vai subir realmente porque o pessoal por algum motivo criou uma comunidade orgânica ali de deixar um negócio feio mas legal ter e vai crescendo o Goblin então Goblin, é. o Goblin lá então é, mas, mas aí você entra na questão, aí você tem o seu cachorrinho astronauta lá, que é horroroso no pente. Pode, o pessoal pode gostar pela arte, mas aí você pode falar assim, ah, quem tivesse cachorrinho... Uh, vai ter acesso a uma mentoria exclusiva comigo, entendeu? Então aí você começa a trazer utilidades. Eu vou fazer uma, um jogo com o cachorrinho e aí cada um é um, um personagem com o meu cachorro. Só não pode ser a mesma montagem, senão o design vai ser muito esdrúxulo mesmo. Você podia ter <risos> aproveitado o hype da Shiba Ino ali, do AdCore, imagina? É, eu vou, eu vou até mudar é. o nome do meu cachorro, provavelmente, pra Shiba, alguma coisa diferente. É. Eu vou ter que pedir uma ajuda pra Musk ali, pra tuitar alguma coisa. Se <risos> bem que agora ele tá um pouco ferrado com ah, esse negócio. Mas a bom. parte de... de... De esdrúxulo com uh, utilidade você já me veio direto na cabeça o V Friends né do, do Gary V o Gary V é um, um puta puta um do influencer que uhum. ele ele abraçou <coughs> abraçou forte os NFTs criou a própria coleção que se você for ver o desenho são desenhos ridículos assim, parece que uma criança desenhou um negócio mais tosco possível <risos> só que é do Gary V é o que um, é um personagem é um desenho são animaizinhos tipo só que Cara, é que se você puxar aí, você vai ver, V-Friends é o nome da coleção. É, é bem feio. Só que o ponto é, ele, ele acho que ele fez isso mais como uma forma de, de crítica, assim, para mostrar que o que vale ele não é de fato o desenho, mas o que, que aquilo te proporciona. Porque, né? Você não é proprietário do desenho, você é proprietário do código, né? Do, do Smart Contract que vai te dar acesso a Diferentes XYZ coisas que é. o dono vai te permitir. E, cara, ele acho que ainda tá no top 10 coleções aqui faz tempo. Ele até relançou uma coleção, né? Ele lançou a, a V-Friends uh, V2, que aí é um, um desenho reformulado, um pouquinho mais comercial e tal, já indo mais pra um lado mais uhum. Disney da coisa. Não, o desenho é muito feio, e o floor price, né? O, o valor mínimo mais barato dessa coleção é 7.4 é nesse momento a sete mil quatrocentos dólares redondo tem um projeto ali tipo o cara vai criar algum algum ambiente para você jogar ou é, ou é puramente colecionável nesse caso não, nesse caso é que eu também não tô tão por dentro né mas das primeiras versões era assim ah quem tinha o NFT da baleinha do Gary V tinha direito a tipo, uma reunião de uma hora com ele em Nova York quem tinha ah, mas é maneiro, da, cara, da eu, eu acho maneiro pô, e, cara, não, e, É muito louco não, é essa, muito louco. Tipo, Isso é uma coisa que pra mim é, Seria muito relevante assim, Pô, as pessoas Elas pagam bastante Pra ter a oportunidade de ter Algumas determinadas experiências Seja, pô, é, ir numa festa exclusiva Conversar com alguém importante Você vê, cara, quantas pessoas pagam por mentoria Por networking, às sim, vezes sim. Tipo, nesse caso Eu acho que agrega um valor absurdo assim. Você, pô, não, poder... isso é muito legal isso aí até para criar quem é criador de conteúdo como eu por exemplo hoje o que que o pessoal faz abre uma, uma Hotmart uma plataforma de vendas e faz o seu curso o seu treinamento e vende né o cara paga é, consome o conteúdo a mentoria o que é que seja e é isso agora se você transforma em seu NFT então você faz uma coleção de NFTs quem comprar o NFT vai ter essa mentoria com você, você está oferecendo o seu serviço ali, só que depois o cara pode vender o NFT, ele já teve a mentoria com você, ele pode vender a mentoria no mercado secundário para uma futura pessoa que também quer ter a mentoria. Então, o cara não só absorve o conteúdo do criador de conteúdo, né, mas ele também pode monetizar em cima disso. E se for um cara bom, uma pessoa boa, aquela, aquele conteúdo, é, esse ticket com o NFT pode valorizar. Então, ele pagou um meter, foi para 1.20, por exemplo, ele absorveu o conteúdo e vendeu com lucro o NFT ainda para uma futura pessoa. E é. o criador de conteúdo ganha com royalties, né? Porque aí a, per a pergunta a ser feita é: tá, mas o, o criador de conteúdo vai ganhar só com a venda dos NFTs e acabou, depois vai ficar o NFT trocando de mão e não ganha mais, você aplica um royalties é, dentro do NFT, e aí sempre que ele for negociado, isso aí vai diretamente para a carteira do criador. Pode ser 10%, 5%. Então, é um fluxo de caixa contínuo para o criador também de conteúdo. Que... Você muda toda uma estrutura que hoje é centralizada e. Quem é o Web 2, né? Uhum. Que é uma Hotmart, enfim. É, e essa questão dos royalties é, é o que você começa a pensar que é como os NFTs free, né, os de graça, eles conseguem monetizar? Então, tipo, o que que a coleção, o que que os donos da coleção vão ganhar se eles estão dando uma coisa de graça? Eles ganham justamente Ganha nos por royalties. cada transação que ocorre. É, Ou... é bom porque o cara não tem a barreira de entrada para vender. Por exemplo, agora que o mercado está ruim, beleza, você faz um, um free mint e aí você vai ganhar com royalties. Você não, você não impede que aquilo seja vendido porque você colocou um preço inicial muito muito elevado o cara vai precisar pagar muito e aí você deixa o mercado realmente precificar aquele negócio Sim. até até o um negócio que eu queria saber de vocês a gente tem pô, um projeto brasileiro alguma coisa relevante do Brasil nesse ambiente de web3 ou não relevante mas que já seja um passo porque a gente tá meio que até em cripto de uma forma geral a minha percepção é que, apesar da gente ter avanço, a gente está praticamente quase sempre atrás. E é meio natural, não só em cripto, mas uhum. a gente tem alguma coisa de Web3 no Brasil, de pro, projeto de NFT, de alguma coisa interessante? Tem até uma recomendação pessoal, acho que é Almadal. Não sei se o Eric conhece. É... Eu conheço. Eu ah. conheço. Eu, eu encontrei eles até no Ethereum Rio Eu tô de chamar eles aqui pro podcast. mas é Nem foi não combinado, hein? Nem foi combinado. Eu, eu vou fazer o convite mesmo. publicamente aqui <risos> é, agora, né? Eles estão convidados. É. Uh, mas eles são produtores de conteúdo também, acho que eles têm um podcast, se eu não me engano. Tem, que tem um podcast sobre Web3. É, então é um projeto interessante. NFT em si cara, vou até fazer uma propaganda aqui, que é o, o Novais. não sei se você conhece do mercado tradicional, uh, André Novais, se eu não me engano, é o nome dele, ele é um cara que ele é bem reconhecido no Twitter, Assim, tem bastante seguidor, o Thiago Reis segue ele, acompanha no Twitter, ele está com um projeto que chama Amazon Club, é... NFT, que basicamente todos os detentores, eles vão para cada NFT vendido, eles vão plantar uma árvore na Amazônia, então ah, eu vi, um, é, eu tem um sentido falar. por trás, isso. tem uma utilidade e aí quem for holder também vai ter acesso a alguns restaurantes exclusivos, festas exclusivas também, uh, mas assim, um projeto pô, consolidado, acho que deu certo, que foi BR, não me passa na minha cabeça assim, esse é o projeto que está em desenvolvimento agora Eu vou aproveitar os convites públicos vou fazer mais um, porque tem uma compra que eu quero fazer até para apoiar o conteúdo dele que é do Tim Balabuki, ou Tim Balabut, não sei como se pronuncia. Conheço, Tim, é bom também. Está convidado para vir para cá também <risos> conversar sobre o Web3. Ele tem um projeto que chama PFP Supply é, Company, que é uma forma de desburoc desburocratizar e reduzir o, o preço de acesso a essas NFTzinhas de, de perfil que o pessoal usa no Twitter e tal. Então acho que ele criou, desculpa se eu estiver falando besteira, mas ele criou como um estudo ou como um projeto para ensinar outras pessoas como funcionava essa questão dos NFTs. E, e tá lá, tá disponível para a mintagem. Vou até ver com o Bruno aqui da gente fazer. Eu vou mudar minha foto de perfil, mas a gente pode ver de fazer ao vivo a mintagem no podcast da semana que vem. Tem que fazer com ele, a gente tem que chamar ele e fazer com ele. Qual que é o nome do, do, do projeto? É PFP Supply Company. PFP Supply Co. Mas vocês vão aumentar o quê aqui? Então, é são... <risos> até legal, porque são uns bonequinhos de, de PFP mesmo, com aquelas características randômicas. Ah, tá, é, é um projeto de NFT mesmo. É, só que, enfim, tem a comunidade dele, da PFP, só que é bem simples e acho que custa 10 matic, é tipo, Sei lá, tá 4 dólares agora. sabe? Até para apoiar ele, ele cria um conteúdo bem bacana também. Então, fica até a recomendação de conteúdo aí sobre Web3 e Metaverso. Oh, Tim Balabook. É, não sei se a produção consegue. Vocês conseguem compartilhar a tela? Estamos conseguindo? Compartilha aqui. <risos> é esse aqui, né? Esse é o que é o desenho de friends. criança. Cara, muito, muito engraçado no mínimo, né? Porque realmente eu imaginaria, tipo, minha irmã é de seis anos é. desenhando é. um negócio a assim. É... Eu não desenharia. Ele tem, ele tem habilidades melhores que as minhas em desenho, com certeza, mas. Cara, bizarro esse negócio. Então, e é bem isso. Ah, quem tem o um esquilo. Ah, era real, nesse nível, assim. Ah, pode jogar uma hora de videogame comigo. É, cara, e foi vale. Um bagulho assim. Cara, vale muito, cara. Quase vale muito inteiro, dinheiro. Né, eu... Mas foi o, que o Eric que falou. Acho que foi até uma pegada. Foi de com os, obviamente foi proposital. Pra mostrar que, no fim, a arte não é muita coisa, né? Tem, tem gente que vai ver valor na arte, mas que a utilidade você vai ter com aquilo, né? É. Mas, não, eu achei a arte maneira, não é, não é tão ruim. Cara, <risos> agora pô, eu tô olha, até não, assustado olha... de como tava seu cachorro, em astronauta, <risos> se esse tá maneiro. N não, cara, é que, pô, meu cachorro é bonito por si só, entendeu? Eu sou suspeito <risos> seu pra falar, tem mas. Potencial, então. Cara, a foto. A, a montagem era um quadrado da cabeça dele em cima de um astronauta, então era, era, era feio, cara. A gente até trouxe os Goblins aqui e mostrou para o pessoal do estúdio e o pessoal do estúdio até que gostou e surpreendeu a gente porque a gente falou cara é feio pra caramba e o pessoal do estúdio falou não eu, eu, a não, gente é, curtiu é, é que assim o goblin era um caso muito específico porque ele é feito para ser feio era muito técnico é um desenho técnico é um desenho bem feito desenhistas veem que os goblins são bem feitos só que é feito para ser feio então, e grotesco o, assim o, os goblins o que acontece é que foi tudo muito bem pensado tudo foi planejado eles o time agora foi revelado quem que é o time ah eu vi até vi a revelação no Twitter é verdade isso é então eles começaram com foi fremente os goblins então foi gratuito e cara foi justamente essa ideia ser um arte totalmente esdrúxula goblin aí eles entram no no chat do Twitter e eles ficam falando, a conversa deles é engoba, então eles ficam falando, tipo, fica fazendo barulho só. Eu não vou fazer barulho aqui. É, a, gente mas... já, a gente já passou por isso, cara. <risos> mas é, eles, eles se reúnem para fazer barulho. Mas isso tudo foi um marketing tão agressivo, porque assim, o mercado vinha num, uh, num clichêzinho de, ah, a gente tem esse roadmap, vai ter o merch que eles chamam, que é produtos físicos com a arte do NFT. Então todo mundo segue o mesmo padrãozinho, a mesma receita de bolo. Aí, o pessoal que está por trás do Goblin fez isso de forma inteligente. Pô, vamos fugir completamente da receita de boa. Vamos para o market agressivo, esdrúxulo. Vamos se reunir numa sala de chat para fazer barulho, sem falar nada, sem ninguém entender nada, com um Goblin feio. E funcionou organicamente, cresceu organicamente. Aí agora que o time se apresentou, quem quer é o. Mas era um pessoal sério por trás, assim? Tipo. É um projeto sério lá por trás. É uma, uma empresa que o pessoal tá até botando fé, que pode ser a próxima Yuga o tem maior especulação, <risos> enfim. Nossa, isso é muito engraçado. E agora eu <risos> acho que eles vão começar a entregar realmente. Pô, a gente tem. A gente pretende fazer isso, e assado, um roadmap, mas nasceu como um negócio totalmente meme, de propósito. E funcionou esse marketing diferente, porque tava todo mundo seguindo uma receita de bolo. E, e aí, de novo, quanto que eles ganharam nessa história de royalties? O negócio foi tão exponencial e fez tanto barulho e gerou tanta movimentação que eu acho que nos royalties deles lá, que era 7,5%, que já é um royalties bem alto para o padrão NFT, Acho que foi papo de mais de 3 milhões de dólares em uma semana. 2 milhões e meio, 3 milhões de dólares em uma semana. Pra aí, a gente e... tinha até calculado. A, a, é, a gente, gente já gente fez, fez a, a continha. Conta. Eu é. acho que quando a gente fez, você está falando de uma semana, quando a gente fez já era mais, entendeu? Eu não lembro exatamente qual foi o valor que a gente chegou, mas não é, era 3 Eu fiquei com 3 na cabeça. É que a gente fez a conta em Ethereum, aí agora com certeza com a variação do preço do Ethereum já mudou. <risos> mudou. Eu espero que eles tenham realizado. Ah, não devem, é, não devem Com certeza não, né? Porque, pô, entusiasta de cripto, não vai realizar nem ferrando. É, uma coisa que eu queria até que a gente comentasse aqui, beleza, a gente pode mintar na, na próxima vez, mas o que, que um, uma pessoa que não conhece, não nunca comprou um NFT, quais são as, as etapas que ela precisa para entrar nesse mercado? Então pô, vou ter que comprar cripto, é, vou ter que mandar para onde? MetaMask? Eu vou ter que pô, fazer a negociação? Em quais plataformas o cara pode negociar e comprar ali? Quais são os modelos de negociação que ele precisa comprar? É leilão? É uma oferta direta? Ele minta? Enfim, quais são é. essas nuances ali o cara comprar e, e, Sim. e entrar é, no mercado? Isso aí a gente conversou no, no início aqui da, da da Live, né? Que vocês comentaram que tem um gap muito grande do onboarding e eu concordo completamente. Acho que é uma oportunidade até para empreendedores preencher esse gap no futuro. Porque, pô, você vai criar conta no Facebook, você pode ser e-mail, senha, pronto, tá com sua plataforma no Facebook. Agora, para o cara comprar um NFT, ele precisa entender o que, que é Binance, né? Uma corretora para ele levar o dinheiro para lá, Meta Messi, que é o que eu vou explicar agora. Que você que foi essa pergunta então, é um processo muito longo que para quem é de fora de cripto, quem não é cripto nativo, vai ter que apanhar e estudar muito. E vai errar, vai cair em hack, provavelmente, porque esse mundo é assim por ser descentralizado. Então, o um gap é muito grande, que é esse onboarding, uh, esse UX, basicamente, é a experiência do uhum. usuário, que tem que se melhorar para o Web3, basicamente. Mas o cara precisa de uma corretora. O primeiro passo é ele transformar o dinheiro fiat dele, que é real, dólar, enfim, para cripto. Né? Então, se a gente fala de rede Ethereum, que é a maior parte, a maior rede hoje de NFTs, ele precisa de tokens Ether, Ethereum, para poder comprar os NFTs e para pagar as taxas da rede. primeiro passo levar o dinheiro para uma corretora, transformar reais em Ethereum, a quantidade que ele deseja ter ali. Só que aí, o a, a corretora que ele está com aqueles Ether, ela não se comunica com o Marketplace, por exemplo. Ela não se comunica com o um protocolo para ele comprar ou criar um NFT na blockchain. Então, ele tem que sacar esse Ether da, da corretora para uma wallet, que a gente chama, e a mais conhecida é a Metamask. Então, ele vai sacar o Ether da corretora para essa wallet MetaMask e aí essa MetaMask ele conecta no marketplace, ele conecta um site, ele consegue se integrar aí com diferentes protocolos para poder negociar. Conectando numa OpenSea, por exemplo, ele consegue comprar um NFT que está à venda nesse momento. Então você tem uma opção na OpenSea que é buy now, compre agora. Você dá um tique nessa opção, vai ter todos os NFTs que estão sendo vendidos por aquele preço. Então você pode ir lá e comprar por aquele preço que está sendo, é, aparecendo na tela e você ali. você não, um, não dá uma oferta em um leilão, né? um preço é, estabelecido, estabelecido ali. Estabelecido que você compra. Agora, você pode olhar um NFT que, sei lá, você olha lá o Board Ape, você gostou de um macaquinho específico ali, daquela arte. Você pode fazer uma oferta para o cara. Então o cara, às vezes, o NFT nem tá à venda, o cara não colocou à venda. Só que você vai lá e oferece, ah, eu quero oferecer, sei lá, 80 ethers. vamos Vai vamos que ele aceita, né, o cara. Então você faz uma oferta de 80 ethers, ele vai receber um e-mail dizendo que alguém é, fez uma oferta no, no NFT dele, e o cara decide se aceita ou não. E aí tem o um modelo de leilão também, que o pessoal coloca um período de tempo, dois dias, três dias, cinco dias, e o pessoal vai fazendo os bids ali, vai colocando uh, as ofertas. E depois o cara decide se aceita ou não o valor final, quando acabar o, o período. E outra maneira é você realmente fazer a mintagem, que aí a coleção de NFTs vai ser lançada pela, pelos desenvolvedores do projeto, e aí geralmente é um site do próprio projeto que você acessa e aí você vai criar o NFT na blockchain. Mas você conecta também só metamask. Conecta faz... só metamask, é. Tá. Você vai precisar da metamask para tudo, né para sempre se integrar aos, aos protocolos. E aí né? depende também da rede que você está usando. Por exemplo, se o NFT foi criado na rede da Solana ou da, da Polygon, você vai... Comprar os tokens correspondentes para pagar aquelas taxas de rede, isso. e aí é isso que varia. E Ethereum é. até é mais caro, então, por exemplo, para quem está começando, eu acho que até é um negócio legal de começar com uma rede que é mais barata para poder pagar taxas mais baratas, para conseguir entender como é que Exato. o negócio funciona, <risos> e aí depois você eventualmente vai para um projeto mais caro. Isso, acho que é por isso que a Solana se popularizou tanto recentemente, né? Solana atraiu muito volume, muitos investidores novos, acho que por um dos motivos é que a Ethereum é muito cara, então se você vai comprar um NFT na OpenSea, você vai pagar o valor do NFT, só que você vai pagar provavelmente uns 10, 15 ou 20 dólares de taxa só para comprar. E isso para o brasileiro, 100 reais, 150 reais, só numa taxa, é muita coisa. Na Solana você vai pagar, sei lá, alguns centos de, de dólar de taxa. Um dólar no máximo, talvez. Solana trouxe o varejão. É. É, até até puxando esse assunto a gente falou de Solana recentemente de novo porque voltou a ter problema ali na rede e tudo mais é, eu sei que o, o Eric ele é mais entusiasta até falei para ele cara negócio dando falha <risos> dificilmente aumenta a doação não do sei o quê eu não sei se você também é entusiasta da, da tese de Solana, o que, que você acha do, do, do ecossistema de uma forma geral, até como usuário, você acha que tem potencial eventualmente corrigir as falhas, de ficar um projeto bom e como é, que é a usabilidade dela comparada da Ethereum em termos de é, quanto trava, a taxa é vertiginosamente mais barata, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais de como é que você espera que seja essa curva de adoção eventualmente Solana, por exemplo. Tá, Solana eu tenho na minha carteira de longo prazo, mas numa porcentagem menor do que Ethereum, por uma simples questão de assimetria de risco é mais robusta, é onde vai acontecer o The Merge agora, e é onde tem a maior, maior quantidade de desenvolvedores, projetos que são atraídos para lá. Uh, mas Solana, eu acho que pode ser... Eu fico muito nessa dúvida, né? se vai ter um único vencedor, eu não acredito que vai ter um único vencedor, talvez. Eu acho que vão ter, talvez, redes com objetivos diferentes. Então, se o cara quer muita segurança, ele vai levar o projeto dele para Ethereum, que é uma rede robusta e com muito mais segurança. Se ele quer, talvez, mais um varejão, vamos dizer assim, igual o Eric falou, A agilidade, baixas taxas, etc., ele vai mais para Solana. Por isso que NFT agora está sendo muito atraído para Solana, justamente por conta disso. O pessoal fala, pô, se eu posso... Pagar lá, alguns centavos de taxa aqui é muito melhor para mim, porque eu consigo arriscar mais. Até os NFTs que não fazem sentido, o pessoal gosta muito de fazer o que chamar de flip, né? Comprar um NFT que às vezes não faz sentido nenhum, mas que por algum hype de um ou dois dias vai valorizar. Só que se você faz essa tentativa, essa especulação, pagando 100 reais ou R$200 de taxa em cada transação, é uma coisa. Agora, se você, faz, se você faz isso pagando alguns centavos de taxa... Você corre muito mais risco, porque você perdeu muita coisa ali no início, né? E é. Geralmente, o, o flip é o quê? Com o freemint, free quando o cara pô ele, ele faz a mintagem de graça ali e ele tenta que o projeto caia no hype porque para ele não custou muita coisa. É geralmente, é. com o freemint, ou o cara pode comprar cara, projetos ele também você consegue flipar qualquer coisa, de verdade. Mas como é que o cara vê isso? Assim? Ele vê que pô tá bombando ali, Twitter, não sei o quê, e aí ele fala, cara, esse, é. esse negócio vai ficar no preço, então ou, eu vou comprar. Ou, ou é, tem inúmeras ferramentas. Né, para ajudar a fazer isso, você tem que passam a ser essenciais, na verdade, quando o cara quer flipar algo frequentemente, assim, ou fazer grana recorrentemente com isso. Mas uh, é isso. Ou ele tem informação privilegiada de algo que vai acontecer, né? Tanto que você tem grupos uh, pagos de informação privilegiada, que eles chamam de alfa groups. Então, tipo, ah, é alguém que tem um contato, não sei onde, que soube por, sei lá, detentores de board ape, que os board apes Vão hypar a coleção tal. Então, tipo, ele vende essa informação para os seguidores dele para conseguir uh, uh, antecipar. antecipar e lucrar com isso. Tem, sei lá, tem o pessoal que só arrisca, né? Que são os degen, os degenerados de NFT. O próprio Goblin. O Goblin, cara, <risos> quem com... cara pegaram de graça aquilo. Aí eu fico pensando, ah, eu poderia ter pego de graça e teria vendido com quando estava valendo mais de 10 Ethereum. Cara, dificilmente ia passar de um Ethereum e eu não ia vender. Que eu ia falar, meu, isso Exato. aqui eu peguei de graça, sabe? Não é, é difícil você falar que você ia segurar o sim, período sim. inteiro. É igual falar, pô, se eu tivesse comprado o Bitcoin em 2009... É, tá lotado de história. É, o cara é. comprou o Bitcoin, ele fez, ele... Vezes de... ele fez 10x lá ele atrás e falou, nossa, cara. É. Exatamente. É, freemint é isso. O cara que pega freemint, se ele faz 2x, ele, ele tá o cara mais feliz do mundo. Ah. Ele vai botar o dinheiro no bolso e sair pulando. E aí o negócio depois salta mais 30, 50x, dependendo do que, foi, sei lá, o que aconteceu com o Bob. É. So, só que aí pra flips, né, você tem as ferramentas e muito acaba sendo protagonizado por bot também. Então, tipo, tem bot rodando ali pra falar, pô, a coleção tal, alguém listou o negócio abaixo do floor price, tipo, sei lá, X% abaixo do floor price, o bot já, mano, já efetua a compra e já bota para vender no preço do floor. Sabe, tem muito, muito disso acontece também. É, mas aí são nas coleções mais renomadas, né? Tipo uma arbitragem, assim. O cara olha sim, uma oportunidade, é, de um trade de curto prazo ali é. e, e, e joga aquela operação. É, até antes da gente eventualmente começar a falar pô, do mercado cripto de uma forma geral que aconteceu na última semana, queria que... É, frente a essa última semana, o que, que, que vocês esperam para o mercado de Web3? Assim, o que, que vocês esperam para o curto prazo, médio prazo? Vocês acham que é, recupera? Quais são as perspectivas de desenvolvimento? Enfim, qual é esse, esse, esse horizonte? Eu particularmente, por exemplo, para cripto de uma forma geral, olhando é, não o mercado de Web3 especificamente, mas olhando para o Bitcoin, Ethereum, eu sou um pouco é, mais pessimista, apesar de está comprando agora obviamente porque o preço está baixo. Você nunca vai saber quando que é o fundo porque tem uma correlação muito alta com o mercado tradicional. Hoje você tem uma redução de liquidez no mundo que está fazendo as bolsas globais sofrerem. Eu acho que essa simetria é positiva porque pô, você pega a curva de juros nos Estados Unidos, ela continua abaixo do que é o histórico. O S&P continua caro frente ao que é o histórico olhando para o preço lucro. Então essa correlação não me traz um indicativo muito positivo que o macro não vai continuar prejudicando o cripto. É... Como é que vocês acham que isso pode impactar, por exemplo, o Web3? E como é que vocês acham que é o horizonte de recuperação desse, desses projetos? Quer começar? Cara, eu vou mais para o padrãozão, que seria uh, 99% dos projetos vão morrer, isso é fato. Mas você tem os players que conseguiram se capitalizar nessa última rodada de alta. Então você tem a, a 16 z lá, que levantou acho que o maior fundo de cripto que teve mês passado, de mais de 4 bilhões 4 e meio de dólar para investir especificamente em projetos Web3. Você teve acho que a Immutable X hoje, acho que eu até vi é, eu você compartilhando é. que eles levantaram um fundo também de 500 milhões de dólares para investir em Web3 e para jogos, especificamente para uhum. jogos. É. Você teve a Krafton que é da do, do PUBG do o jogo, é né, Um jogo bem famoso, né? PUBG, fechando parceria com a Solana eu de celular, Eu já joguei esse negócio, eu acho. Só que eu tinha um celular tão ruim que o negócio era cabuloso, assim. Não <risos> conseguia fazer tudo. nada. Eu é. tentava mirar, ele travava, assim. Nossa, acabava a bateria em dois minutos. O negócio ficava quente pra caramba. <risos> Teve até Epic Games, né? No Fortnite ali. Que tava em Exato. Pra... Então, você vê uma movimentação, cara, de muito dinheiro que entrou nesse, nesse, nesse mercado de alta. Você tem players é, renomados do mercado tradicional também entrando nesse, nesse mercado, do web3, ou seja, eles não estão fazendo isso à toa. Teve o caso da, pô, quando ainda tava full full games web3 lá da é Big do, do, do Nino Kuni, A Netmarble? Net você tem a Netmarble, que é a maior produtora de games da Coreia do Sul, Coreia do Sul. estado em bolsa, tal. Estados em bolsa que também já anunciaram que 70% dos lançamentos deles vão ser full web3. Estão com o um jogo rodando legal, um jogo divertido, que também não está pagando milhões, mas é um jogo que aparentemente está fazendo sucesso na parte é jogável é mesmo. É. Então, cara, acho que o futuro de games especificamente é Web3. Eu... É isso. E acredito que eles vão ser responsáveis pelo próximo driver de adoção em massa de, de cripto no geral. Cara, até puxando o gancho, porque eu ouvi, e aí já fica o gancho dessa pergunta para você também. É, a, aquele conceito lá atrás de play to earn, que surgiu até com o X não sei o que, ganhou uma atração, o que, que você espera de, do play to earn especificamente? Porque foi um negócio que começou a se expandir para outras coisas, teve o um move to earn, é, teve, é. É, teve recentemente o sex to earn, Cara, o negócio começou a tomar <risos> uma proporção... Meme, virou, virou. É... virou bagunça era liquidez alta agora é, qual, tá enxugando. Bom, qual, qual que é o, o valor econômico desse negócio assim como é que você vê no, no longo prazo porque muitas pessoas criticavam que você dependia de uma entrada de capital ali dentro para o play to earn conseguir ganhar alguma atração que que, que você vê desse desse de, da esquematização econômica do valor ali dentro é esse é o grande problema dessa economia que foi formada né porque esses jogos todos eles uh, o cara entra começa a jogar fazer dinheiro só que a liquidez de saída deles são sempre novas pessoas tendo que entrar e aí que você acaba caindo até num conceito que pode ser uma pirâmide mesmo, né? Você precisa ficar cada vez de pessoas entrando para bancar a saída dos que vieram antes. Então, o que eu acredito que vai fazer sentido para o futuro não é nem um modelo play to earn, é o que eu venho lendo e acompanhando, que é o play to own. Então, você jogar para ser dono de um ativo, basicamente. Que é tudo que a gente está falando de blockchain. Blockchain é você ter um NFT ali é, como protocolado, registrado em blockchain, que ele é seu. Então é o que a gente está falando, são os jogos como a gente tem tradicionalmente hoje, um Counter Strike, um Fortnite, que as crianças são malucas pela skin que foi lançada nova lá do Fortnite, você ser dono daquilo da blockchain. É, e você poder fazer o que quiser, poder às vezes migrar aquele, aquela skin ou aquela arma para um outro jogo, que aceita, que vai ter a interoperabilidade ali para você poder fazer essa migração, poder vender e poder ter lucro. Agora, é, o modo que a gente tem hoje que é o Play to Earn, que é o token, a economia, eu acho que o fundamental é que o jogo seja divertido mesmo. Eu acho que não tem outra saída. Se o jogo não for divertido, você vai cair nessa espiral de todo mundo tá entrando para fazer dinheiro, e se todo mundo tá entrando para fazer dinheiro, a liquidez de saída vão ser sempre novas pessoas entrando para também fazer dinheiro. Então, ou o jogo é muito divertido para manter essa economia minimamente sustentável, ou é, vai ter que focar no teamplate? Ou talvez não ter um token, mas os ativos sem NFTs dentro do jogo. É, esse é um negócio que faz total sentido. Você até comenta, cara, e eu, eu concordo totalmente. Se você tem um jogo, e toda vez que troca a versão daquele jogo, você perde todo o avanço que você teve, você, você conseguir hum. fazer esse shift, eventualmente, por exemplo. Você gosta de um jogo específico, você ganha alguma coisa, uma skin jogando, não sei o que, você pode monetizar com aquilo para um cara que queria comprar aquela é. skin. Cara, aí agrega um valor absurdo. E você não precisaria necessariamente desse esquema de, de play to earn pra isso, porque o cara que joga bastante, ele naturalmente vai ganhar prêmios e recompensas que Tornilante. são relevantes, tem valor econômico ali dentro pro cara vender pro cara que tá entrando, entendeu? Então, realmente ali você começa a ver que faz sentido. E o cara que acabou de entrar, naturalmente, ele não vai ganhar esse tipo de coisa, vai precisar jogar pra, pra conseguir conquistar esses, é. esses prêmios melhores. Então aí eu vejo bastante sentido é, nesse modelo, eu acho bastante interessante. E isso volta também que a gente tá falando das grandes empresas lá, então elas já tem a expertise nos jogos, então o Epic Games com Fortnite a outra com PUBG ali, são jogos grandes. Então, o cara já, já sabe fazer... são é... legais ali, que eles... Vamos trazer novas players pro, pro lugar ali. Então... É, eles já sabem como fazer porque eles já fizeram ali Sim. nos outros ambientes. Por exemplo, é, você pegar. Eu acho que GTA é um jogo que teve ali alguns servidores que conseguiram criar uma realidade. Cara, eu vi a primeira vez disso e falei, nossa, não é possível, que era o mesmo GTA que eu jogava lá atrás. Cara, que o cara ah. tem uma vida ali no GTA é. Online. É um negócio bizarro, eu tive até um amigo que falou, cara, eu fiquei viciadaço desse negócio, eu era um cara grande ali dentro do meu servidor, eu, pô, eu tinha criado uma vida, eu não podia morrer, é um negócio Sim. muito louco, cara. É, essa, essa questão do GTA que o Bruno tá falando é que existem servidores paralelos de GTA, né, que não é o jogo jogado ali mesmo no, no Playstation e tal, mas são servidores paralelos que incorporaram a blockchain e, e jogam um formato de GTA conhecido como roleplay, né, que você efetivamente vai assumir uma persona lá dentro e quando eu falo assumir uma pessoa, é né, tipo, realmente é como se fosse uma vida real uma mesmo. Vida, né? Você tem regras lá dentro, você não pode matar, você não pode... Quer dizer, até pode, mas De você é, é, depende você é, é do você é punido por isso. Aí vai ter os caras que começaram como policiais nessa vida lá dentro. Exato. Caçar, tipo e isso. você vai ter uma profissão <risos> ali e o tempo é tempo real. Então, meu, o pessoal que joga isso, é, é muito streamer, usa o GTA RP pra criar conteúdo. Porque é infinito. O cara consegue ficar online ali mano, 19 horas por dia e vai jogando. E, pô, às vezes ele, não, ele tipo, trabalha como policial ou trabalha como pescador. Juntou um dinheiro lá dentro, comprou um posto de gasolina, que foi um que eu vi. O cara era dono de posto de gasolina dentro de um servidor de Nossa, GTA. Você fez, você fez esse exemplo para mim? Eu fiquei pensando, cara, como é que o cara foi de pescador para comprar um posto de gasolina? Ele com certeza fez cara uns 10 trampos intermediários para chegar no ponto do posto de gasolina. Cara. Então, aí entra a parte do blockchain, porque você pode aportar dinheiro. Então tem gente que quer começar bem no servidor, o cara já entra botando grana da vida real dele no servidor para começar bem ali dentro. Entendeu? Cara, que maluquice. É, cu... é muito doido, ver, é mais ou menos um metaverso. Se botar ah. um óculos de realidade virtual ali, que você claro. sentir que tá dentro, já é que você consome experiência. Vocês já, já jogaram? Esse? Alguém já jogou eu, esse eu negócio? Não. Eu já não. assisti, eu assistia muito pra dormir. Eu botava stream de <risos> RP pra dormir ali, era divertido, cara. Não parece eu... muito bom pra dormir, assim. <risos> não, é... Parece literalmente <risos> um negócio, você acorda não, com é que se o síndrome do pânico Os à noite, garas, cara. eles <risos> fazem de uma forma que vira uma novela mesmo. Tipo, streamer, Principalmente streamer, né? Eu assisti muito o Brooks. É um outro cara que eu até... Eu gosto bastante de, do conteúdo dele. É que ele não tá no Brasil, mas eu faria o convite pra ele participar aqui uma vez. É... Eles criam uma história. Então, tipo, como ele tem o, o cronograma de stream dele, ele fala, ó, toda, todo dia, 11 horas da noite, eu vou entrar online e vou fazer uma historinha aqui. Uma história do meu personagem. Aí tem a interação com o chat. O chat já cria meme com a, com a história que tá rolando ali. Aí, tipo, ele começa a desenvolver em cima do meme. Então, meu, é um roteiro infinito, é máquina de conteúdo, cara. Maneiro. Deixa, deixa eu só... Eu, eu vou fazer um passo... Na verdade, não um passo atrás, mas eu, só pra gente finalizar e não deixar o pessoal sem esse comentário, queria que você comentasse um pouquinho do que aconteceu na última semana. Porque... O mercado está caindo como um todo. Eu sei que a gente está falando de Web3, é uma mudança uhum. total, mas, cara, eu vi que falta sete minutos e a gente não pode ficar sem essa pauta. É que ainda... A gente tem que até mudar o título do programa depois. Eu prometo que a gente vai mudar, porque a gente abordou um tema completamente diferente do que estava no título. Mas, enfim, o que aconteceu que no mercado essa semana? Tinha que aproveitar o convidado, né? É. Pô, eu ainda pegar a pergunta da Kelly aqui, do Flávio, para puxar ainda de riscos. Mas tudo bem. A Kelly perguntou do qual é aquele tênis que você compra e quanto mais você corre, mais você ganha. Cara, <risos> eu, eu juro, eu juro, eu vi esse negócio, alguém <risos> postou no meu Instagram isso. Eu olhei e falei, cara, não é possível que tá pagando tanto. Eu baixei um, um. Eu não sabia qual que era o jogo, mas eu baixei um outro. Aí só depois que eu fui ver, Puta, pra comprar o tênis, era, sei lá, 5 mil dólares. Não é? ah, cara, tô de brincadeira, tá fora. cara. É. Enfim, resumo, resumo do mercado, infelizmente o horário aí batendo, é, a gente teve um, meio que uma catástrofe acontecendo de sábado para domingo, é, que foi quando o Bitcoin ali perdeu, sei lá, 30% do valor no, só no final de semana, isso foi muito ditado pela, pelo cenário macro, né, que teve ali a uma semana antes, o, o recorde de inflação né, nos Estados Unidos, máxima dos últimos 40 anos, que resultou no aumento das taxas de juros na semana seguinte, a, quer dizer, agora, quarta né, quarta-feira. Esse cenário macro já estava batendo no, nos criptoativos fazia um tempo, foi ali o peteleco para estourar a bolha de Luna, Luna criou um, um, um fantasma que está assombrando a gente até agora, que resultou aí na quebra de mais um grande player que foi a Celsius a Celsius é um, um é uma empresa centralizada de uma plataforma de empréstimos de criptoativos Então você consegue conseguir é, você consegue empréstimo de dólar em troca de um colateral em ativo em, em cripto que você deixa lá é, em troca de um, um yield né, um percentual rendendo ali. Esses caras eram muito grandes, era a terceira maior plataforma de lending uh, do mercado de cripto, tinham mais de um milhão de clientes, não lembro o total em dólar sob gestão, mas era relevante. Ao que tudo indica, pelas uh, ações que eles tomaram no final de semana, que foi basicamente congelar os fundos dos clientes, eles estavam se alavancando mais do que poderiam. Uh, então o cliente lá está com o fundo preso até agora. Uh, aparentemente eles estão insolventes, não vão conseguir pagar tudo, tem que ver como que eles vão resolver isso mas aí começou a gerar um efeito cascata de liquidação no mercado, porque todo mundo meio que foi tomado pelo Você pânico. Você tem outras plataformas de lending que agora tá todo mundo com medo de é. que Exato. possa acontecer com elas. Cascata, Isso né? começou com a Celsius, que era grande, gerou um medo grande com uma cascata de liquidações, aí vai puxar todo mundo, meu. Todo, toda outra plataforma que fazia o mesmo trabalho deles... Tá... É, se, é porque, teoricamente, eu até... Eu até eu até tinha comentado com o Eric sobre esse negócio a regra do jogo que era dito pelas plataformas é que você deixava um sobrecolateral e se o valor do seu sobrecolateral caísse ao patamar do que você emprestou mais o acro de juros você seria liquidado então em tese era vendido como zero risco exceto o risco de liquidação caso o ativo caísse muito rápido eles não conseguissem vender sua posição é... Ou eles pegarem sobre o colateral Mas, e cara, alavancar. Se você pegar <risos> o colateral e fazer outra coisa, não era muito o que estava descrito que eles iriam fazer. Então eu acho muito fora de. Puta, muito sacanagem. Tenho certeza que o, o, o que o cara deve ter olhado e Pô, eu tenho uma chance de ganhar numa renda fixa em cripto de 10% sem precisar remunerar o cara. Mas, cara, foi muito fora do que deveria fazer. E agora tem até discurso se é, é Terra Luna se é do ST, ETH que perdeu o PEG, PEG com o ETH, que é um sintético ali de, de Ethereum que está em staking na Bitcoin Chain para ganhar uma, um yield ali de validação nessa rede tá legenda, paralela. É, enfim, mas você tem todas essas dinâmicas que estão meio que diminuindo eventualmente a liquidez desses caras. E eu também não sei se o cara não fazia, por exemplo, para investidor institucional, que foi até uma coisa que me, me ocorreu hoje, é, para varejo você precisa deixar um colateral geralmente um sobrecolateral para institucional o cara não demandava isso ele fazia um empréstimo e alavancava aquele cara ah, eu te presto sei lá é, mil bitcoins porque pô você é meu parceiro eu te conheço qualquer coisa se eu tiver que ter uma chamada de margem porque eu te eu te aviso eu te peço não sei, o não sei se ele tinha a mesma interface que para varejo isso pode gerar um risco muito relevante se o mercado cai, então é, acho que tem todos esses fatores ali que a gente realmente não sabe mas eu particularmente não ficaria em lending agora se eu, eu, eu estaria fora de lending nesse momento, ainda bem que eu não estou em lending é, citando aí um caso pessoal, eu estava eu em várias plataformas de lending e eu estou com uma grana travada na Celsius lá torcendo para dar tudo certo mas as outras posições que eu tinha saí de todas com sucesso guerreiro ainda bem fé é. é eu também já eu já perdi dinheiro em plataforma no passado também porque o saco foi congelado porque teve dificuldade eu entendo a sua dor dói é MTGOX? Qual que foi? É, nossa, se eu tivesse naquela época, eu ia estar tá tão feliz, porque realmente eu ia ter feito alguma coisa que eu teria feito ganhar dinheiro, porque o <risos> é das antigas. Então, o BitGox provavelmente eu teria ganhado dinheiro se eu tivesse entrado no mercado de cripto naquela época. O problema é que ele ficou traumatizado e foi embora, porque o eu acho que até então, em números unitários de... De, de bitcoins. De bitcoins foi o maior hack da história. Assim, o que vale hoje, eu acho que é mais de, é de Bia, aquele negócio que foi roubado é, naquela é, época. É, papo cara. de 2014, eu acho. É, se você... Sim. Se você trouxer o valor atual, a cotação atual é... dá uma grana, dá um belo dinheiro, cara. É. Eu tenho a impressão que eram 800 mil bitcoin mas eu não vou falar. Nossa, é, isso é, mas... absurdo, é, coisa. é, por isso que eu tô falando que o negócio <risos> não é trivial. É, agora, agora, não vale, agora não vale valeu um bi quando eu tava. Ah, não, ainda continua valendo um bi. É. Vale é. 400 bi de dó, oferta é 13 milhões, então, <risos> enfim, cara, um negócio muito maluco. Mas sobre Celsius aí, essas plataformas, essa aí eu acabei me livrando. Nunca acabei colocando, fazendo o em nada do sentido, justamente por não entender o fundamento daqueles rendimentos. Sempre fiquei um pouquinho de pé atrás. Cara, mas é, é, era engraçado isso, porque eu via muita ponta que emprestava e pouca ponta tomadora. E eu é. sempre vi isso, assim. Tem pouca ponta tomando empréstimo, pelo menos que eu conheço. Uhum. A minha tese, e eu até falei para Eric sobre isso recentemente, é que era mercado de mineração. O cara, pô, minerava, ele não queria vender, precisava de dinheiro para pagar o custo de energia, mas eu nunca soube da resposta efetivamente de onde vinha aquela ponta tomadora de empréstimo que pagava aqueles juros. É, é, é difícil de entender, é. mas agora talvez a gente entenda. A, a, a minha expectativa para o mercado é que pelo menos a gente tenha com que todos os problemas mais notórios passem agora. Então, por exemplo stablecoin sem lastro cara espero que vá agora se for para cair para 10 mil do que cai agora pô daqui a quatro anos eu não queria ter que lidar com esse problema <risos> de novo entendeu por exemplo você tem a, a o, SDT. O, o, o, o, o sdt cara pô o que eu escuto a quantidade de tempo que eu escuto que esse negócio não tem lastro O pessoal continua deixando dinheiro lá eu não deixo dinheiro lá bem ferrando cara mas eventualmente se for para acontecer, eu não sei se vai acontecer, não sei se tem lastro ou não, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Mas que seja agora, cara. Porque pelo menos aí já cai para os uhum. 10 mil dólares, a gente já compra, e daqui a quatro horas está <risos> é. todo mundo feliz. Cara. Não, a, tá a Tether tá apanhando também com isso aí do, do Celso agora, né? Porque o pessoal tá questionando que eles têm um investimento na Celsius, a, a empresa a Tether, e que o coletor. O que eles dizem que eles têm, né? É o cada um. É, tether, cada, cada um USDT emitido, eles têm teoricamente um dólar em reserva. Só que não teoricamente esse dólar tem é dinheiro líquido no caixa, no caixa. Pode ser justamente numa aplicação que é um investimento é, na Celsius, tinha por exemplo. Nota, tinha nota promissória, cara, que eu então, lembro que quando pô, começou a desandar a economia chinesa assim, falaram, pô, é. mas tinha nota promissória da China. Eu falei, cara. <risos> Como assim, cara? Não era stablecoin de dólar, cara? Cadê o meu lastro? Meu? Era muito maluco esse é, negócio. Quando deu aquela crise da Evergrande ali, nossa é, bateu velho. até na teta ali. Talvez tá ter os cheatos aí da Evergrande que viraram pó praticamente. É que até até o, o cara por trás, eu não sei se é o, o, o presidente da companhia, não sei que, que foi que tuitou e falou: pô, já tivemos o resgate de não sei quantos bi. É, então a gente tem fundos para honrar, eu pensei que era... Era 10% era, é, equivalente era a 10%. mais ou menos 10% é. do, do supply total, eu falei cara, se o cara não conseguisse honrar 10% <risos> é porque tava muito <risos> ferrado graças a Deus ele conseguiu 10% espero é. que muito mais, mas cara a situação ia ser difícil não, não cara. eu não que com uma porcentagem ali que não é 100% não. É, talvez, <risos> é. Eu, acho, eu acho bastante provável é, queria, pô, a gente tá finalizando aqui já deu horário, queria agradecer Demais, sigam jogador de NFT. É... Muito obrigado pessoal, obrigado Lorenzo, Eric, Rodrigo. É... Espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer com um mercado muito mais decente Opa. do que agora, Lógico. por favor. É, eu sei que você gosta de mercado tradicional, então eu vou ver até da gente eventualmente é, falar. Gente, a gente falar, deixou, a gente falar. A gente não deixou, a gente deixou de falar, porque não sobrou tempo, mas eu sei que você investe, em, acho que em urânio. Investe em urânio. Ah, também. Ele gosta de urânio <risos> também, ele tá nessa tese, ele até foi me explicar hoje Quem investe hoje em Bitcoin não, ainda não sabe o que é volatilidade. <risos> é, eu não sei o que é volatilidade porque eu realmente não olhei o gráfico do urânio, vou começar a me inteirar mais nisso. O Lorenzo é o típico buy and hold e eu acho que ele literalmente esquece, ele comprou, por exemplo, não, eu comprei ali, ah, ele, ele tá machucado. No ah, tá, tá machucando o bolso. tá machucando. A urânio? É, a, urânio? É, a urânio ali, o tá. Tá. Então tá tudo machucando, né? Tudo Porque machucando. você tem bastante cripto, você tem bastante ah. cripto que é satélite ali do mercado cripto <risos> e você tem urânio que também... É, urânio ali, mercado tradicional em geral, né? Tudo... Comprou via varejo? Não, via varejo não. Tá, tá bom. E e essa, é, essa, essa eu tô. <risos> tamo junto. Eu vendi, mas eu tava até pouco tempo, perdi um dinheiro também, tamo junto Mas nessa. saiu? Mas eu, eu tô segurando a, a bolsa lá, a, a bag. eu <risos> Eu saí porque eu cansei de perder dinheiro. É, não era nem a ah, beleza, eu vou vender na baixa, vou realizar prejuízo. Sim. Depois que aconteceu a, a provisão trabalhista, eu perdi a expectativa. Eu falei tchau. É, o, o Eric o assunto, não vai ter muito a acrescentar assunto, nesse assunto. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito. Um abraço, obrigado para quem assistiu. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda sexta-feira a gente está fazendo mais conteúdos como esse. Nos siga no Telegram, CryptoPills, genial. Vamos deixar aqui o link do canal do Telegram no, no chat do YouTube. É... Está crescendo, a gente tá divulgando todos os, os relatórios que a gente produz, é, divulgou relatório de segundas camadas, vai ter relatório de stablecoin, você que não sabe pô, qual stablecoin eu coloco meu dinheiro, porque pô, agora você tá com um, um risco de não terem lastro, enfim, a gente vai soltar esse relatório também, soltou de Ethereum 2.0, então tem muito material bacana, entre em nosso Telegram. Um abraço e até sexta que vem. O que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco. É é